Bom dia, meus amigos e, e minhas amigas da rede social, aqui diretamente aqui do sertão, para deixar um recado aqui para vocês, rápido, mas muito importante, que me cobraram. Eu, como professor de Direito Ambiental, por mais de 20 anos, autor é, de um livro chamado Direito Ambiental do Mundo, e também do livro Tópicos, de direito ambiental lançado recentemente pelo pela Amazon.com e também como fundador do Fórum Permanente de Defesa do Manguezal localizado em Bahia na Grande João Pessoa e participante de várias lutas ambientais em defesa do meu ambiente como também um membro efetivo e coordenador das conferências nacionais do meu ambiente e também das conferências nacionais, das conferências estaduais do meu ambiente, do estado da Paraíba, não poderia me omitir diante de uma, um, um, uma, uma grave ameaça. A grave ameaça hoje para o meu ambiente, sem sombra de dúvida, para os que defendem o meu ambiente, é essa candidatura aí que representa o capitão reformado da reserva, o Jair Bolsonaro. Então, o Jair Bolsonaro, ele, ele já deu outras vezes como parlamentar, como deputado federal, já, já se aliou à bancada ruralista, que quer o desmatamento, desmatamento, inclusive, um desmatamento ilegal, indiscriminado, contra a nossa maior reserva do futuro, porque vocês sabem que a reserva da biodiversidade da Amazônia, da floresta amazônica, e a, sua, e a sua bacia hidrográfica, que é considerado o futuro do mundo. Coisa mais importante hoje, o, o líquido mais importante hoje do mundo do futuro, e que está no presente, é, sem sombra de dúvida, a água. E nós temos isso. Quando você destruir a floresta amazônica, o desmatamento, como propõe é, a proposta do Jair Bolsonaro, ele, sem sombra de dúvida, vai atingir tanto a população do Nordeste como a população do Sudeste. As chuvas que caem sobre São Paulo e Minas Gerais, que deixa aquela, aquela parte do Brasil totalmente sobre chuva constante, e graças a chuva a sua agricultura se desenvolve, o seu plantio se desenvolve, é devido justamente à a a, a presença da floresta amazônica já está provado cientificamente. E também as chuvas que caem em período de inverno no Nordeste é devido também à presença da floresta amazônica. Então, se você defender como o Bolsonaro defende, que seja aumentado o desmatamento da floresta, que seja reduzida a floresta, porque ele acha que floresta boa é aquela floresta que não tem árvore de pé e sem árvore derrubada, para plantio dos commodities, como da, da açúcar, do gado, da pecuária, os commodities do trigo, do milho, em substituição à nossa floresta amazônica. Vai nos trazer grande prejuízo do ponto de vista da nossa vida, do nosso cotidiano. Já está provado isso cientificamente. Então, a floresta amazônica não só serve apenas para o nosso deleite ambiental, vai dizer que nós temos a maior floresta do mundo, a maior reserva, florestal do planeta. Nós temos um futuro nas nossas mãos, que é a água, que é a bacia hidrográfica, que é a maior bacia hidrográfica do planeta, do ponto de vista das águas, onde a gente é responsável por 12% né, da reserva de água do mundo. Quando você destrói a floresta amazônica, Bolsonaro, quando você, você permite que vai ter desmatamento, quando você disse claramente que vai extinguir o Ibama, que é o órgão executor nacional do meio ambiente, do Cisnama, porque você ficou revoltado, porque fez uma caça predatória lá em Angra do Reis, nas suas férias, e os fiscais do Ibama não permitiu que você fizesse a pesca predatória e que você prometeu que um dia fosse presidente da República, fecharia o Ibama, acabaria com o sistema nacional do meio ambiente. Então, essa promessa a gente não esqueceu, Bolsonaro. A gente não esqueceu. Os ambientalistas estão muito aflito, Muito aflito devido justamente essa campanha que você faz da agressividade, do fake news. Uma, uma parte da população, uma parte da classe média já adotou esse seu comportamento autoritário e que vai refletir sem sombra de dúvida na negação do meu ambiente. Bolsonaro, você prometeu romper o acordo parte das mudanças climáticas que foi estabelecido pela ONU, que o Brasil é um dos pioneiros. Ou seja, você quer que o clima do país e do mundo piore, quer que a, os gases de efeito estufa continuem a evaporar e a contaminar o planeta, e você quer contribuir para isso, no sentido de já prometer a derrubar a floresta amazônica? de já entregar a floresta amazônica ao capital internacional, principalmente aos Estados Unidos, que você já fez essa promessa, em ficar as bandeiras americanas na Amazônia. Gente, pelo amor de Deus, não vamos aceitar isso. Ainda é tempo, ainda é tempo de vocês refletirem algumas pessoas. Não vamos deixar isso acontecer, porque sem sombra de dúvida, né, essa candidatura de Bolsonaro representa um perigo enorme para o meu ambiente, um perigo enorme para a nossa vida, para as presentes e futuras gerações. Você que tem filho, você que tem netos, né? você que pensa no futuro, pense nos seus filhos, pense nos seus netos. O que vai acontecer se este homem chegar à presidência da República, o Bolsonaro, prometendo derrubar a Floresta Amazônica, prometendo acabar com o IBAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente? Ou seja degradar mais ainda o meu ambiente, destruir mais ainda o que nós já temos, não vamos retroceder, gente. Então, alerto a todos os meus amigos e, minha, e minhas amigas, ao movimento ambientalista, aos alunos de direito ambiental, aos que já leram meu livro, o Direito Ambiental do MAMI, os tópicos do direito ambiental, aponta claramente a necessidade da preservação do meu ambiente, da necessidade de a gente... É manter as nossas florestas, o nosso compromisso ambiental é impossível, é inconcebível. Em pleno século 21, alguém pregar a destruição do meu ambiente e ser aplaudido? Alguém pregar a destruição da floresta amazônica e ser aplaudido? Alguém pregar a extensão dos institutos que protege o meu ambiente, as reservas florestais? E promessa de voto num candidato Bolsonaro, que representa o atraso. Aliança com os ruralistas, alianças com os grandes capitais internacionais que vai destruir a floresta amazônica. E aí, gente, a gente não pensa no pescador, a gente não pensa no índio, a gente não pensa na população, a gente não pensa nas nossas crianças, a gente não pensa nas nossas gerações, a gente não pensa no nosso clima, você derruba a floresta amazônica, você, você vai acabar com as chuvas do no sudeste. Você vai acabar com as, as chuvas que aparecem temporariamente aqui no nordeste, em época do inverno. Gente, pelo amor de Deus, vamos tomar essa consciência. Vamos alertar as pessoas a dizer que essa candidatura do Bolsonaro representa um perigo grande. E a saída, sem sombra de dúvida, é votar no professor Haddad porque o professor Adata, ele tem capacidade, tem consciência, tem compromisso e tem responsabilidade ambiental. Não vamos cair nessa mentira, não vamos cair no fake news, não vamos cair nesse, nesse ódio, não vamos cair nessa, nessa raiva, nessa falsidade, nesse voto de protesto, que não é voto de protesto, é de levar, sem sombra de dúvida, o Brasil ao abismo é de romper com a, a convenção da mudança climática, é destruir, o desmata, é destruir a floresta amazônica através da abertura do desmatamento ilegal e permitido, né? é rasgar os, o, a legislação ambiental, é descompromissar com o futuro da nossa nação, da nossa geração, das nossas presentes e futuras gerações. Gente, não vamos aceitar isso. Então é isso. É isso que eu quero dar um recado para vocês, que se sobra de dúvida. As pessoas que defendem o meu ambiente, as pessoas que defendem o Brasil limpo, as pessoas que defendem uma sadia qualidade de vida, com o meu ambiente equilibrado, sem sombra de dúvida, não é essa a menor dúvida, é não eleger o Bolsonaro e votar sim. Votar no professor Fernando Haddad. Muito obrigado pela atenção e até outra oportunidade.